Fala, companheiros e companheiras da Avibraz. Estou aqui com o companheiro Sérgio e o Dantas, diretores do sindicato, também o companheiro Kleber, delegado sindical. Teve hoje a Assembleia da Recuperação Judicial, onde novamente foi aprovada a suspensão. O sindicato não votou a favor da suspensão desta vez. O sindicato se absteve desta votação. E nós convocamos vocês, trabalhadores, para amanhã, sexta-feira, às 13 horas, estarem na sede do sindicato no centro de São José dos Campos para a gente fazer uma assembleia, para o sindicato explicar para vocês, fazer um resumo do que foi esta assembleia e o porquê do nosso voto pela abstenção. E nesta assembleia a gente vai discutir, debater e encaminhar quais são os próximos passos a nossa luta por pagamento de salário, a nossa luta na defesa dos empregos e dos direitos. Amanhã, 13 horas, todos no sindicato.